Olá, tudo bem? Vamos ter uma aula hoje sobre contratos administrativos. Contratos administrativos são todos aqueles negócios jurídicos firmados pela administração. Por que contrato administrativo? Antes de entender o que é contrato administrativo, eu preciso entender o que é contrato. Então, contrato é um negócio jurídico firmado por pessoas capazes com objeto lícito possível determinado ou pelo menos determinável, conforme a prescrita ou não defesa em lei. Assim, dessa definição, eu consigo tirar aí algumas características do que seja contrato, afinal de contas. Contrato de uma forma geral, de uma forma ampla, tanto no, para o direito público quanto para o direito privado. Primeiramente, é um negócio jurídico. Depois, que versa sobre autonomia de vontades. Assim, se alguém é obrigado a assinar um contrato, não é um contrato propriamente dito, porque o contrato pressupõe a voluntariedade. Também traz o contrato interesses opostos. Por que interesses opostos? Porque se eu tiver interesses convergentes, eu não terei um contrato, eu terei sim um convênio. O interesse é oposto, por exemplo, quando alguém está comprando, o outro está vendendo. Quando eu compro, o meu interesse é na mercadoria, é no bem. Quem vende tem interesse no lucro, assim como a administração. Quando a administração compra, ela está interessada no bem. O vendedor está interessado no lucro. Se houverem interesses convergentes, como por exemplo, uma associação que presta um serviço público voluntariamente e a administração também tem interesse na prestação desse serviço, eles podem firmar um convênio. Vejam que essa entidade não tem interesse no lucro. Tem interesse também no serviço público. Daí a diferença de contrato para convênio. Então, para que seja um contrato, eu tenho que ter interesses opostos. Também deve haver subordinação à legalidade. Sempre subordinação à legalidade. Não haverá contrato se o objeto do contrato, se o objeto da avença for ilícito, for contrário à lei. Por fim, haverá a força das obrigações das convenções. O contrato faz lei entre as partes, porque quem assina, assina de forma voluntária, porque está atuando na autonomia de sua vontade. Assim, uma vez assinado o contrato, ele fará lei entre as partes. Ele obrigará a quem assinou ao que está escrito nele. É a força das suas convenções. Entendendo então genericamente o que seja contrato, eu preciso entender quais são os contratos da administração. Contrato da administração é todo e qualquer contrato assinado entre a administração pública e um particular. Só que eu tenho vários tipos de contratos assinados pela administração. Eu posso resumir então em três tipos basicamente de contratos. Primeiros contratos ditos públicos. Esses contratos de públicos são integralmente regidos pelo direito público, sendo subsidiariamente aplicadas as regras de direito privado. Assim, aqui vai visar, principalmente e diretamente, o interesse público. Já o contrato semipúblico é aquele contrato que seria de direito privado, porém, é a ele aplicada algumas regras de direito público, como, por exemplo, a locação. Quando a administração, ela atua como se uma entidade privada fosse, como se uma pessoa privada fosse. Porém, pelo fato da administração defender direitos do administrado, mesmo nesses contratos, ela deve seguir algumas regras de direito público. Então, são as regras de direito privado com aplicação de algumas regras de direito Público. Por fim, eu tenho os contratos dito propriamente privados. Esses contratos são aqueles, por exemplo, firmados pela sociedade economia mista, pelas empresas públicas, são contratos de direito privado que são firmados pela administração, por essas pessoas principalmente. Porém, subsidiariamente, se aplicam algumas regras, mesmo que de forma geral, que de forma ampla, de direito público, porque todo e qualquer contrato assinado pela administração, não importa qual seja, quer no fim, mesmo que de forma indireta, atingir o interesse público. Por isso, eu terei interesse público nos três contratos, porém, no primeiro é só interesse público. No segundo, será interesse privado derrogado por algumas cláusulas de direito público. E no terceiro, será direito privado, genericamente, subsidiariamente, com alguns elementos do direito público sendo aplicados, então. Bem, entendi quais são os três tipos de contratos da administração. Agora eu vou basicamente começar a entender um tipo de contrato especificamente, o dito contrato administrativo, o contrato público propriamente dito. E eu tenho que entender primeiramente o seu conceito, o que vem a ser um contrato administrativo. Primeiramente é um contrato, é aquela definição que nós vimos há pouco. Um acordo de vontade firmado entre pessoas capazes, com objeto lícito, possível, determinado, ou pelo menos determinável, conforme a prescrita ou não defesa em lei, Pronto. Só que eu tenho algumas características, alguns detalhes específicos que tem que reger esse contrato, porque a administração a ela é dada a missão de garantir os interesses públicos, de garantir as necessidades públicas. Em função disso, ela tem que ter algumas prerrogativas, ela tem que ter algumas vantagens para na assinatura desses contratos fazer cumprir a sua vontade, que é a vontade da coletividade. Assim é um contrato como qualquer outro? É um contrato quase como qualquer outro. Porém, o seu regime jurídico é de direito público. E por que é de direito público? Porque é um contrato na qual uma das pessoas é a própria administração. E detalhe, não é só administração, é administração enquanto administração, enquanto pessoa jurídica de direito público. Porque eu poderia ter aqui a administração indireta na pessoa de uma sociedade economia mista. E não é esse o caso. Aqui é a administração enquanto pessoa jurídica de direito público. Eu tenho ainda que entender que esse contrato vai defender interesses públicos, por isso as suas diferenciações. Em condições estabelecidas, previamente estabelecidas por quem? Por quem manda, por quem está num posicionamento mais acima, mais elevado, que é a própria administração. Então é um contrato qualquer? Quase isso. Porém, é firmada com a própria administração para defender interesses públicos e com regras previamente estabelecidas. Esse regime jurídico gera, então, um regime de prerrogativas e sujeições. Prerrogativas da administração pública e sujeição do particular. Quem quiser assinar esse contrato com a administração pública pode, porém vai ter que se sujeitar às suas regras. É obrigado, não. Assina quem quiser, é um contrato, é um acordo de vontades, porém, assinou, vai ter que cumprir. Isso para, administra para o particular em relação à administração. Eu tenho normas que regem o contrato? Claro que tenho. Nós vivemos sob a da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, se não em virtude da lei. Porém, para a administração, isso é mais estrito, é uma legalidade administrativa. A administração só pode fazer aquilo que é permitido pela lei, muito mais restrito que o particular. Assim, eu tenho que ter normas que vão reger o contrato, esse negócio, porque a administração precisa trabalhar, precisa cumprir a sua função. E para cumprir, eu tenho que ter normas que a permitam cumprir em função desse princípio da legalidade estrita. Essas normas, quais são? Ora, primeiramente, a minha Constituição Federal. É o que está no topo da minha pirâmide jurídica, no alto do meu regime jurídico nacional. Certo? Assim a minha Constituição, o que ela vai estabelecer em relação a contrato? Primeiro, ela estabelece um regime de licitação de forma geral. Ela diz assim, ó de regra, a administração para comprar, para vender, para estabelecer negócios jurídicos, terá que fazer licitação. Ponto. É o que estabelece. E aí traz várias regras na própria Constituição sobre licitação. Detalhe, a minha aula não é sobre licitação. É sobre contrato. Então, nós não vamos aqui explanar alguns conceitos sobre licitação. Se pressupõe que você aí já conheça. Eu tenho ainda estabelecido pela Constituição a competência privativa para a União, para legislar sobre o que? Sobre licitações e contratos. Então a regra geral sobre essas matérias é estabelecida pela União. Aos outros entes federativos cabe legislar o que é específico para cada um, de forma complementar. Assim a União estabelece a regra geral que abrange a todos e, e a sua própria regra específica. E cada ente federativo estabelece a sua regra específica, de forma complementar. Depois da Constituição, eu tenho a Lei 8.666, de 93, que é a bíblia da licitação no Brasil. Ela é, então, uma norma geral que obriga a todos. Porém, a abrangência ampla é extremamente ampla, porque envolve os três entes federativos. União, Estados, Distrito Federal, como um ente anômalo, e Municípios. Eu tenho ainda a Lei 8987 de 95, ela vai falar sobre concessões e permissões, também é uma lei importante, porque é uma lei que versa especificamente sobre essas modalidades de licitação, assim eu tenho essa lei versando especificamente sobre essas modalidades e aplicação subsidiária da lei 8666/93, que é a regra geral que vai versar sobre licitações e contratos, é a minha regra geral sobre licitações e contratos. Eu tenho ainda a lei 11.079 de 2004, que vai falar sobre as parcerias público-privadas, também uma lei importante que vai versar especificamente sobre um tipo de contrato administrativo, o contrato que versa sobre parcerias público-privadas. Eu tenho outras leis? Eu tenho diversas leis regrando matérias específicas, nós traremos aqui a norma geral. A não ser que o seu concurso cobre a lei específica, você não vai precisar saber. Por isso nós aprenderemos aqui a norma geral sobre os nossos contratos administrativos. E esses contratos, eles são diferentes dos contratos normais? São muito diferentes, por isso eles têm características específicas. E é o que nós veremos a partir de agora. Quais são as características desses contratos administrativos? Primeiramente, consensualidade, mas isso é regra para todo contrato. Mesmo sendo no interesse público, a administração não pode sujeitar ao particular assinar um contrato. Não, senão não seria contrato. Tiraria uma das suas principais características, que é a autonomia da vontade. Por isso, o contratado, quando assina, sabe tudo o que está escrito. E a partir dali tem que cumprir. Mais uma característica, é um contrato de regime jurídico público. Assim vai defender interesse Público, defendendo o interesse público, será um regime de sujeições e prerrogativas. Sempre a administração com as prerrogativas e o particular sempre se sujeitando. A finalidade da assinatura principal desse contrato é pública. Mas você pensa, toda e qualquer ação da administração pública, direta, indireta, autarquia fundacional, empresa pública, sociedade, economia mista, tem por fim a finalidade pública. Sim, porém esse contrato é direto. O contrato administrativo, a finalidade é direta, atender diretamente a necessidade pública, a finalidade pública. Enquanto que um contrato privado não, firmado por uma sociedade de economia mista, também a finalidade pública, só que de forma indireta. Está aí uma das suas grandes diferenças. A minha próxima característica é a forma prescrita em lei. A administração, ela adota legalidade estrita, ela só pode fazer o que a lei permite, diferente do particular. Assim, todos os seus atos, inclusive os negócios jurídicos, devem ser regulados em lei. O contrato também é regulado em lei, de forma ampla, pela própria Constituição, que dá as principais diretrizes, os principais princípios. Depois eu tenho a lei 8666, de 93. Essa lei também traz regras específicas ao contrato. A depender do contrato também, 897 de 95. E assim por diante. Eu também tenho sujeitando o contrato o próprio edital. Existe o princípio da vinculação quando se fala em licitação, que vincula o contrato ao edital. Tudo que estiver no edital deve ser previsto no contrato, não deve haver grandes alterações. Por esse motivo, a forma prescrita em lei é essencial. Senão, pode se não pode-se alegar a nulidade desse contrato, se tiver alguma cláusula que contraria a lei, em função, mais uma vez, desse princípio da legalidade estrita, porque a administração só pode fazer o que a lei permite. Vamos ver aqui alguns elementos que a lei 8666 determina especificamente para os contratos. Primeiramente, quando se fala em instrumento de contrato, eu não posso confundir contrato com instrumento de contrato. Contrato especificamente é o acordo em si, é algo abstrato. Um instrumento de contrato é aquilo que materializa o contrato. A lei 8666, quando fala em instrumento de contrato, fala naquele instrumento que vai materializar o contrato de forma mais detalhada, mais complexa. Assim, instrumento de contrato para a lei é aquele instrumento bem mais complexo, bem mais detalhado, que vai ser obrigatório em duas modalidades de licitação. Primeira modalidade é a concorrência, a segunda modalidade é tomada de preços. E as outras modalidades, as demais modalidades? Ora, para as demais modalidades, esse instrumento de contrato, que é mais complexo, que é mais elaborado, ele é facultativo. Para essas demais modalidades, eu posso, então, substituir esse instrumento de contrato por outros instrumentos. Também seria um instrumento de contrato, claro, de um certo ponto de vista. Mas a lei não chama assim. A lei só chama instrumento de contrato, esse mais complexo, mais detalhado. Quais são, então, essas outras vias, esses outros elementos que eu posso trazer aqui de forma a materializar o contrato? Primeiro, a carta contrato. Depois, a própria nota de Empenho, uma autorização de compras ou, então, uma ordem de execução de serviços. Nas demais modalidades, então, eu posso utilizar qualquer um desses elementos para viabilizar, então, o contrato. E as regras que nós veremos, afinal de contas, com relação ao contrato, se aplica a esses outros elementos? Sim, só que subsidiariamente naquilo que for possível. Naquilo que não for possível, não se aplica. Qual será a base do meu contrato? Opa, eu tenho que ter uma base. Claro que tenho. Afinal de contas, voltamos ao princípio da legalidade. Assim, tudo que eu fizer deve estar escrito, deve estar previsto, eu enquanto administração. A minha base do meu contrato, primeiramente, é a lei. Todas as leis citadas, se for um contrato específico, a lei específica que reger aquele tipo de contrato especificamente. No geral, a lei 8666 de 93. Um outro elemento importante que serve de base é o instrumento convocatório. O instrumento convocatório, o edital no caso da licitação, deve trazer todas as regras que estarão no contrato. Tanto que no próprio edital deve estar em anexo a minuta desse futuro contrato para quem desejar licitar com a administração no futuro, participar do certame licitatório, já tem então previamente esse contrato para poder estudar, para poder entender, para poder saber como funcionará esse contrato. Assim, ó, eu terei então a própria lei e um instrumento convocatório. Todas as regras que estiverem no instrumento convocatório deverão constar também do contrato. É o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao edital. Conteúdo obrigatório. Eu tenho um conteúdo que é específico e obrigatório para os contratos administrativos. Quem traz esse conteúdo? As leis. Nós veremos aqui os principais. Esse conteúdo obrigatório é dividido, segundo a doutrina, em dois tipos de cláusulas. São cláusulas financeiras e cláusulas regulamentares. Cláusulas financeiras, como o próprio nome diz, se referem a dinheiro, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, como nós veremos. Assim, todas as cláusulas do contrato que se referirem a esse equilíbrio econômico-financeiro, eu chamarei de cláusulas financeiras. Depois eu tenho as cláusulas regulamentares, tudo aquilo que não for cláusula econômica financeira, que versar sobre outros elementos, sobre outros aspectos do contrato, eu chamarei de cláusulas regulamentares. Veja aí na sua tela as cláusulas regulamentares estabelecidas pela lei 8666 de 93. É o objeto e seus elementos característicos. Depois o regime de execução ou a forma de fornecimento, o preço e as condições de pagamento, os critérios, data base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária, entre a data e a de implemento das obrigações e do efetivo pagamento, os prazos de início e etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso, o crédito pelo qual ocorrerá a despesa com a indicação da classificação funcional programática da categoria econômica, as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, o direito e as responsabilidades das partes, as modalidades cabíveis, os valores das multas, os casos de rescisão, o reconhecimento dos direitos da administração em caso de rescisão administrativa previsto no artigo 77 desta lei, as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou ainda exigiu ao convite e à proposta do licitante vencedor, a legislação aplicável à execução do contrato, especialmente aos casos omissos, a obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. O artigo 23 da Lei 8.987/95, que versa sobre os contratos de concessão, também traz algumas regras específicas para esse tipo de contrato. O que deve estabelecer, então, ao objeto, à área e ao prazo da concessão, ao modo, forma e condições de prestação de serviço, aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço, ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para reajuste e revisão das tarifas, aos direitos e desgarantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive aos relativos às previsões, necessidades de futura alteração, expansão do serviço e consequente modernização, através aperfeiçoamento e aplicação dos equipamentos e das instalações, aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização de serviço, a forma de fiscalização das instalações e equipamentos dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la, as penalidades contratuais e administrativas que se sujeita a concessionária à sua forma de aplicação, aos casos de extinção da concessão, aos bens reversíveis, aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária quando for o caso, as condições de prorrogação do contrato, a obrigatoriedade forma e periodicidade das prestações de contas da concessionária ao poder concedente, a exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária e ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais. Mas os contratos relativos à concessão de serviços públicos precedido de execução de obra pública ainda deve conter adicionalmente estipular os cronogramas físico-financeiros de execução de obras vinculadas à concessão e exigir garantia do fiel cumprimento pela concessionária das obrigações relativas às obras vinculadas à concessão. São muitas cláusulas previstas nas leis. Eu tenho que decorar? Depende da aprofundado o concurso e da banca. Tem banca que vai lá, copia e cola, coloca você vai ter que adivinhar. Muda uma questão, um elemento ou outro do, do, da cláusula obrigatória. Assim vai depender do seu concurso. Além dessas cláusulas obrigatórias, que são muitas, a lei ainda fala sobre o foro. Foro para quê? Para dirimir qualquer problema judicial relativo ao contrato administrativo. Diz que de regra... O foro eleito para a resolução desses problemas será a sede da administração. Mas eu tenho exceções? Tenho exceções. Quando eu tiver uma licitação internacional, em toda a licitação internacional, não. Em algumas licitações internacionais. Aquelas licitações que tiverem financiamento, nem todo tipo de financiamento. Os financiamentos feitos por organismos financeiros internacionais, da qual o Brasil faça parte Ou então uma agência estrangeira de cooperação, que da qual o Brasil também faça parte. Então eu não terei esse foro eleito. Se for ainda relacionado a equipamento de fabricação e entrega toda no exterior, eu também não terei esse foro eleito. Ou então as unidades administrativas que compram e contratam serviços no exterior. Elas já estão no exterior, então lá não há essa... Possibilidade Existe ainda prevista na lei um caso de dispensa do termo de contrato, do instrumento de contrato. E que caso é esse? Quando houver entrega imediata e integral, sem obrigações futuras, inclusive sem garantia. Se houver garantia, necessidade de prestação de garantia futura, eu terei sim que ter um instrumento de contrato. Porém, eu posso dispensar, e aí é independente do valor, se acumular essas características, se for um bem de entrega imediata e integral e se não houver nenhuma obrigação futura relacionada a esse contrato. E o contrato administrativo tem prazo? Sim, a lei também prevê prazo para os contratos administrativos. Eu tenho então uma regra e exceções. A regra é a obediência ao exercício financeiro. O que é o exercício financeiro? Período no qual o ente federativo executa o orçamento, a lei orçamentária anual, que será de... 360 dias, de um ano, de 12 meses, que no Brasil hoje vigora de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, atendendo ao princípio da anualidade e para que haja um controle orçamentário, ou seja, que não fiquem dívidas para orçamentos futuros, complicando e podendo trazer problemas ao equilíbrio financeiro, atrapalhando o equilíbrio orçamentário de orçamentos futuros, a regra é que o contrato dure o exercício financeiro, seja todo cumprido dentro do exercício financeiro. Mas eu tenho exceções? Claro que eu tenho exceções. Não é possível resolver todos os problemas dentro do exercício financeiro, a administração não consegue. Assim eu tenho casos de prorrogações. O meu primeiro caso de prorrogação, e sempre essa prorrogação será no interesse da administração, a administração determina quando prorrogar ou não, quando tornar prorrogável ou não um contrato, essa prorrogação, primeiramente, dependerá de previsão no PPA. Então, se eu tenho um determinado contrato e o objeto desse contrato está dentre os objetivos e metas estabelecidos no plano plurianual, que é aquele planejamento de alto nível, o planejamento estratégico com duração de quatro anos, que compõe então o sistema de planejamento e orçamento dos entes federativos no Brasil. É uma lei ordinária. Essa lei ordinária então, ela especificamente vai estabelecer objetivos, diretrizes e metas. Se o objeto desse contrato estiver dentre esses objetivos e metas, eu então poderei ter um contrato com duração maior, prorrogado com duração maior que o exercício financeiro. Eu tenho ainda a situação de serviços contínuos, serviços prestados continuamente. Esses contratos de serviços contínuos terão no máximo um prazo de 60 meses, em períodos iguais e consecutivos. Essa é a prorrogação. Eu sempre vou prorrogando em períodos iguais e consecutivos Visando o quê? A obtenção de condições mais vantajosas para a administração. Então, se eu vou fazer uma contratação de serviço e me traz vantagem contratar por um período maior, ótimo. Então, eu vou poder prorrogar, desde que seja por períodos sucessivos e iguais, até 60 meses. A lei ainda fala de uma possibilidade excepcional de uma prorrogação ainda desse período, por mais... 12 meses, desde que devidamente autorizado pela autoridade competente. Bem, já sei qual é o prazo para serviços contínuos. Eu tenho mais algum prazo onde pode haver prorrogação do contrato? Tenho sim. O aluguel de equipamentos de informática por 48 meses. Equipamento de informática é algo que fica obsoleto com muita rapidez. Assim se for mais vantajoso para a administração. Simplesmente alugar... Melhor, ótimo. Mas o um aluguel durante o exercício financeiro talvez seja pouco. Assim o que eu posso fazer? Alugar até por 48 meses. E aí eu terei um período maior de utilização. O meu próximo caso é quando o objeto do contrato envolver segurança nacional ou então for aquisição das forças armadas. E detalhe, é aquisição de equipamentos operacionais. Não tem nada a ver com, aquele, com aquelas... Com aquelas aquisições do dia a dia, não tem nada a ver com aquelas aquisições que têm relação com o dia a dia dessas forças, Exército Marinha aí, a Aeronáutica, não é material de expediente não. É material operacional, visando o quê? Visando a padronização. Assim eu posso, então, prorrogar também esse contrato. Ou ainda, se for material e serviço de alta complexidade técnica, que envolva também a Defesa Nacional ou ainda o desenvolvimento tecnológico, se for material visando o desenvolvimento tecnológico, e está lá previsto no artigo 5º e no artigo 20 da lei 10973 de 04, que trata justamente sobre esse tipo de serviço. Assim, se for um contrato relacionado a esse serviço, o prazo poderá ser até de 120 meses, então eu terei aí uma duração bem maior para esse tipo de contrato, a prorrogação para esse tipo de contrato. Eu tenho ainda vedações, a lei me traz vedações específicas. Primeira vedação, o prazo ilimitado. Não existirá contrato com prazo ilimitado, é vedado, eu sempre que terei que ter um prazo. É possível contrato verbal? É possível contrato verbal sim, desde que seja para pequenas compras, para pronto pagamento. E o que é pequena compra para mim? Uma compra de valor no máximo 4 reais, ou seja, 5% da modalidade convite. A minha próxima característica é o procedimento legal. Nós vimos que tudo está atrelado à legalidade, legalidade estrita, então o contrato também é um procedimento legal, é um contrato de adesão, por que de adesão? Porque o contratado não discute as suas cláusulas, o contratado ou ele vai aderir ou não vai aderir. De mesmo porque o contrato está estabelecido antes, lá no objeto da convocação, no instrumento convocatório, no edital da licitação. Assim, ó, eu posso aderir a esse contrato ou não, eu não sou obrigado a assinar. Agora, uma vez que eu decida assinar, eu vou ter que assinar conforme está escrita, é como ir ao banco. Você não discute com o gerente do banco termos do contrato da sua conta. Ou você aceita ou não. A sua conta de telefone, mesma coisa. Você não discute. Ah, quero pagar mais, quero pagar menos. Dentro de um leque de opções, você vai ter que aderir àquele contrato ou não. Eu tenho ainda que ele tem como característica ser intuito persona, ou seja, ser personalíssimo. Porque a administração não passa por um processo licitatório, e esse processo licitatório não é só para obter o menor preço, mas também para obter aquela pessoa que tenha melhores condições de prestar o serviço de fornecer o bem. Assim eu não posso despersonalizar, ganhar a licitação e passar para outro. Esse princípio vai vedar o quê? Primeiramente a subcontratação. Vai vedar a cessão ou a transferência total ou parcial e ainda veda a veda cesão, fusão e incorporação. Detalhe importante, essa característica não é absoluta, essa vedação. Porque se o instrumento de convocação poderá haver a possibilidade, por exemplo, de subcontratação dentro dos limites estabelecidos no próprio edital. Terminamos então esse bloco e daqui a pouco a gente volta.